Como é que é malta da ação? já aqui para mais um vídeo. Vocês estão a ver aqui tudo de materialzinho Mitsubishi. Temos vídeo de material para o EVO. Hoje vai ser um vídeo rápido. É só mostrar estas pecinhas. Mas tem uma mensagem muito, muito importante. E vai ser bastante rápido para vocês não dizerem. É uma mensagem muito importante. Eu tive uma reunião com os nossos amigos da Autoparts Logística. Esta semana. E eles decidiram este ano patrocinar mais o nosso canal. Isto é, eu vou ter nomeadamente umas peças para o EVO. sem 100% patrocínio. Começamos por estas estas peças, temos aqui 799 euros, foi tudo patrocínio da Autoparts Logística. Algumas coisas eu tenho comprado a eles, ok? Algumas coisas a gente troca por publicidade, algumas coisas são 100% patrocínio. E estas foram 100% patrocínio. Por isso, quando eu vos peço para vocês consultarem o site da Autoparts, compararem preço, porque às vezes menos um euro, mais um euro de outros sites da concorrência, para vocês estão a apoiar uma empresa portuguesa que apoia, neste caso, eu youtubers portugueses investem muito no conteúdo em Portugal, portanto, se vocês puderem consultar o site da Autopart, terem como prioridade um site português e um site que nos apoia, é meio caminho andado para a gente ter mais peças, para a gente ter mais conteúdo, porque eles veem que a minha publicidade, o eu mostrar produtos, as referências na descrição etc, veem que efetivamente traz retorno à própria empresa, ok? Uma mão lava a outra e as duas lavam o cara, ok? Eles conseguem peças para os nossos carros, eu consigo fazer conteúdo em mais carros e vocês têm mais conteúdo a ver nos nossos carros carros, portanto, clique na descrição, autopartes logístico, foi de onde vem estas pecinhas todas se puderem, deem lá um saltinho que ajudam bastante o site, quem sabe óleos, filtros, travões o precisarem para fazer a revisão dos vossos carros consultem lá e digam-me que vão daqui vai, agora vamos aqui às pecinhas, o que é que eles nos deram para o EVO, desta vez pedimos tudo material original, não quer dizer que eu tenha alguma coisa contra o material da concorrência, até porque não tenho e uso nos meus carros todos, vocês veem os vídeos que eu tenho anteriores, é muito se calhar 90% é material da concorrência mas desta primeira vez, como o carro não está Andar bem direitinho, eu quero por tudo o mais original possível para não ter desculpas, para depois arrancar daí para a frente fazer as modificações etc mas por agora é coisas muito suaves e o mais original possível até detectarmos o problema, até dizermos assim, bem o carro está direitinho a partir daqui podemos começar a inventar e sim, pá numa próxima revisão já não tenho stress se é da Mitsubishi ou, ou não porque já sei que o problema ficou resolvido. Então vamos lá aqui ao material começamos aqui por esta correia, esta correia como vocês estão a ver é bastante pequena, eu não vou estar a tirar da, das caixas porque para não correr risco de estragar, mas esta correia é aquela pequenina que vai de uma cama à outra cama, certo? prende as duas camas, há carros que não têm, há carros que têm, o Evo no caso tem esta correiazinha que vai de uma cama a outra atenção malta, eu não sou um de nada, eu posso estar a dar aqui alguma gafezinha mas pela pouco ou nenhuma experiência que eu tenho, eu acho que estou a falar bem que isto é a correiazinha da cama agora temos aqui esta correiazinha com os dentes também original Mitsubishi que é a nossa correia de distribuição, de, ref... de nome Belt Valve, pronto. mas é a correia de distribuição. Nestas caixinhas temos os rolamentos, como pronto, se logo que são os rolamentos. Temos aqui um e agora aqui temos o outro maiorzinho. Temos aqui, este pode tirar da caixa se calhar para vocês verem, mas não vai haver muito, muito perigo. Temos aqui mais um, ok? Aqui temos os cabos de velas, é a única coisa que não veio original, foi os cabos de velas. Porque estes além de serem mais grossos, têm o melhor feedback do que os originais então já que vamos mexer não custa nada pelo menos por exemplo nas velas eu já melhorei no filtro de ar eu já melhorei e agora aqui nos cabos de velas também vou melhorar ficar um bocadinho mais grossos e pode ser que resolva o nosso problema do carro falhar aqui deste lado mais uma pecinha Mitsubishi temos o afinador do tensor eu acho que isto também posso tirar aqui da caixinha e temos o afinador do tensor agora já não me perguntem isto como é que se vai montar etc porque eu não faço ideia mas uma coisa é certa Vamos montar. <risos> Deste lado, também original, temos a nossa correia de acessórios. Belt Altern. Tipo, deve ser o que vai fazer para o um alternador. Temos aqui também a correiazinha de acessórios. Por sinal, é bastante longa. Fosga. -se. Por último, temos aqui a nossa Water Pump. Também original Mitsubishi. Já está aqui aberta. Traz aqui a respectiva junta, ou vedante, como vocês queiram chamar. E aqui dentro traz a bomba d'água com um aspecto que eu vou vos contar com um aspecto divinal acho que nunca tinha visto uma bomba d'água assim destas tão brilhantes, tão brilhantes acho que nunca tinha visto assim uma bomba d'água destas e pronto, com esta brincadeirazinha acho que em 8 peças temos aqui euros uh, em que agora vou vos dar o preço de cada peça mas vocês na descrição vão ter a referência de cada peça é só copiar e colar no site da AutoParts que vão ter logo a referência certa certinho e direitinho. Ora, os cabos de ignição, lembrando melhores que os originais, 12 e 12 cêntimos. O tensor da distribuição 46,50. A correia de distribuição 90,69. O tensor da correia de balanço 47,90. O afinador do tensor, este é caro, 138 euros e 30. A correia Contrabalanço 39,16€. O jogo de. Este então ainda é mais caro. A bomba d'água, jogo de reparação de bomba d'água 192,47€. E por último, a correia da bomba d'água e alternador 82,45€. Faz um total de 649,59€. Mais IVA que dá 799€. Lembrando, 799 799€ foi 100% de patrocínio da AutoPark. Graças a vocês verem os vídeos graças a vocês comprarem lá peças e graças a eles verem que o meu conteúdo ajuda-os a desenvolver a empresa e fazem questão de também de vez em quando me apoiarem a 100% e agora digamos de passagem que no EVO dá bastante jeito é que tudo para o EVO é aos euros tudo é aos euros entretanto vocês continuem por aí que eu já arranjei umas coisas boas umas empresas internacionais que querem investir no conteúdo do TUGA aqui no EVO pois vocês vão ver, vão ficar muito contentes tal como eu fiquei mas em relação a este material vai estar tudo na descrição Autopartes Logístico nunca falha, materialzinho original, vocês podem consultar a Autopartes Logístico, tanto para material da concorrência, tanto para material mais low cost, como para material de marca, etc. Lembrando, isto aqui foi opção minha. Eles tinham a mesma coisa em material da concorrência, mas desta vez decidimos original para o carro começar a andar direitinho. Vai, fiquem bem, meus putos, um grande abraço e um grande gá! Yeah!